Eu quero te fazer uma pergunta, né? Eu já vendo em Marketplace, que é a nossa galera aqui, a realidade é essa, né? Todo mundo já vende Marketplace ou entrou no Marketplace e, e na minha visão, na opinião da Uni, é a porta de entrada, é onde você vai buscar a viabilidade do teu negócio, porque você, você precisa de muito menos planejamento, porque às vezes você copiou o concorrente e vai dar certo. Embora a gente não defenda isso, tá? Que você dê sorte, a gente defenda que você faça... De forma estratégica a tua entrada né? Mas é, eu já tendo em marketplace, já estou lá Eu quero abrir o e-commerce É o caso da Lu até, né? a Lu tá colocando várias coisas aí né? Que a, a loja está vindo para somar para ela é, a confiança Virar um circuito de confiança E a pessoa comprar dela em vários lugares Reforçar isso com a rede é, O e-commerce pode virar uma fatia é, importante do meu negócio Ou eu vou ter uma lojinha né? Às vezes a gente vê as pessoas falando do e-commerce olha. Ah, você tem loja virtual? Tem uma lojinha lá, tipo... Porque às vezes não vende nada, né? Ele pode virar um negócio importante, que eu gosto de negócio. Então, se eu vou me dedicar a algo, tem que me dar um retorno, né? Então, isso pode virar realmente... Cara. Com, com certeza é, é, Até a nossa primeira aula Do, do, do nosso curso de e-commerce aqui A gente desmistifica isso de, A diferença entre ter um e-commerce E ter a loja virtual né? a Loja virtual você tem um braço ali dentro do e-commerce Dentro do e-commerce a gente vai englobar tudo A gente pode ter uma lojinha no Instagram, por exemplo Que estamos falando de e-commerce, né? As possibilidades E como a gente comentou é, a internet é multicanal, as pessoas interagem em diversos momentos e elas escolhem onde elas vão concluir a compra né? Eu preciso estar em todos os lugares, então ela, a pessoa viu um anúncio, estava no ônibus, viu um anúncio ali no, no, no banner Aí foi mandar uma mensagem, entrou no Instagram, viu um outro banner Começou a interagir com a marca, daqui a pouco ela chegou em casa, foi assistir um vídeo Opa, apareceu de nova marca pra mim então ela já foi interagindo em diversos canais Ela surgiu na dúvida, entrou em contato no WhatsApp é, Já com a equipe de vendas ali preparado, Aí ela foi pra outro canal Dizia, ah não, hoje eu não vou comprar, não tenho limite no cartão Passou pra outra etapa do, do processo E em determinado momento ela lembrou, ela decidiu entrar na loja Ah Felipe, ela entrou na loja e não concluiu, ela foi lá no Marketplace Beleza mas durante todo esse processo, eu somo uma série de canais aqui Que a pessoa precisou passar, entender qual produto que ela ia comprar Se ela ia comprar com você, com seu concorrente Aí entra a marca, muito importante nessa definição de, de escolha de, de compra Durante todo esse processo, no final, ela escolhe um canal onde ela vai comprar. Então, o e-commerce, ele não passa só pela sua lojinha ali, esperando o produto chegar. Mas você precisa trabalhar, estar tá? envolvido em todo esse processo fundamental para a compra do negócio. Né? Hoje, eu tenho certeza que quem está no marketplace sabe disso. Né? As pessoas voltam, você manda um panfletinho ali, um produto, você acaba mandando um produto, pelo, pelo, um número pelo WhatsApp. Para onde que eu vou mandar esse cliente agora? Né? Então... Vai somar com certeza ali na, na fatia do negócio, mas claro, a gente não pode deixar de investir no, no crescimento ali da divulgação, né? Para isso acontecer. Boa, e até essa convivência é muito massa, porque a gente tem cliente aqui que ele entende para onde é melhor ele fazer a ação com um determinado produto. Então ele consegue ter, pô, não, esse produto aqui eu consigo na minha loja ser muito bom para tal local, ou para tal pessoa, para tal raio, e eu tenho uma condição diferente do que eu tenho no Marketplace, então eu posso ser agressivo aqui. Putz, mas esse daqui eu já não consigo bater a condição de entrega, sei lá, do mercado livre, entregando no dia seguinte, com frete grátis para o cara, eu não consigo esse valor. Então, eu vou fazer uma ação aqui. Ponto importante, né? A Amorim falou para gente de objetivo lá em cima, Tendo claro o objetivo que a gente precisa do nosso e-commerce, tudo isso daqui vai ficando claro, porque você vai entendendo os papéis, cara, qual a função, se o investimento pesou ou não pesou, né? Porque o caro ou barato é totalmente relativo, de acordo com o objetivo que você tem com aquele projeto, né? Se é um projeto que você não quer dar bola, se eu te falar para gastar 500 reais, você vai falar: não, gastar 500 reais por mês com isso aí? Não, eu não quero. Agora, se é um projeto que você aposta muito, você vai falar, cara, por 500, só 500 mãos, galera, não precisa de 2 mil, cara, eu tenho 2 mil aqui, vamos embora, estou disposto nesse ponto.